Então, podemos começar? Então, primeiramente, boa tarde a todo mundo. Obrigado pela presença, pela, pela, pela pelo interesse, né? pelo tema. Né? Eu gostaria de agradecer, primeiramente, a presença de Jane, coordenadora da Secretaria de Tributação, daqui, Luílson também, tá certo, para falar sobre esse tema. E agradecer a oportunidade e o convite de estar aqui num evento tão importante para a cidade, tão importante para o Estado, né? e a gente ser convidado para fazer parte dessa é, desse momento tão importante, né, é, de crescimento do conhecimento sobre tecnologia que vive o nosso país, que vive o nosso e também o nosso governo, né? Eu gostaria também de agradecer também o convite e todo o empenho de Eric César também lá do governo, também. Obrigado pela, pelo convite e vou tentar corresponder às expectativas de vocês, certo? Sobre esse tema. Primeiramente, eu gostaria de saber, para a gente fazer aqui um filtro, das pessoas que estão assistindo a palestra. Primeiro é, quem é estudante de tecnologia? Levanta a mão. Bacana, certo? É, quem está trabalhando na área de tecnologia e tem, assim, entre 3 e 5 anos? Levanta a mão. Nossa, os estudantes também têm. Que bom, já estou trabalhando, Legal. né? Legal. Quem aqui já é profissional da área de tecnologia e que tem de 5 a 10 anos? Levanta a mão. Muito bem. Pode levantar a mão Inês. <risos> e quem é profissional da área de tecnologia, que está aqui e que tem mais de 10 anos de profissão? Levanta a mão. Muito bem. A galera ali, eu já imaginava. <risos> então, e quem não é profissional da tecnologia, mas viu o tema, achou legal... Bacana, eu quero entender o que é isso e está aqui hoje. Anda. Beleza, show de bola. Vamos lá. Então, o meu tema, né, que a gente vai falar aqui hoje, é o primeiro fazer uma contextualização, né, vamos contextualizar. Né? Eu vou falar sobre um sistema chamado sistema UVT, certo? Que é a Unidade Virtual de Tributação da Secretaria de Estado da Tributação do Rio Grande do Norte, certo? Então, ele é a principal interface... Né, entre o contribuinte norte-rio-grandense e o Estado, certo? e a Secretaria de Tributação. Okay? É... Com o passar dos anos, o que aconteceu? Esse sistema, que já foi criado há muitos anos atrás, ele começou a precisar de modernização. Tá certo? Por quê? Porque é o que acontece com todo o sistema. É natural. Um sistema ele é criado, né, ele, vai, ele vai sendo mantido, por uma organização e com o passar do tempo, mesmo com manutenção, você precisa modernizá-lo, tá certo? Por quê? Porque as técnicas mudam, a tecnologia avança, recursos novos são demandados pela população, tá certo? E aí, quais eram os principais problemas que a gente encontrou que encontrava no sistema VT na época, que demandavam a sua modernização. Como eu tenho aqui a luz de tecnologia, eu vou, eu vou aproveitar para ser um pouco mais técnico, então vou conseguir ser um pouco mais técnico, tá certo? Então nós tínhamos sobre esses pontos de qualidade de software esses seguintes problemas, tá? Então a gente tinha manutenabilidade, o aumento da dívida técnica. O que é dívida técnica de um software? A dívida técnica de um software é a gente vai implementando coisas no software. E cada coisa que você implementa no software, ele deixa uma marca de dívida naquele software. Que a equipe de desenvolvimento vai escolher se vai pagar aquela dívida naquele momento ou não. certo? São coisas simples. Por exemplo, desde um nome de variável que não está em conformidade com o nome, com o padrão da linguagem, por exemplo. Isso é uma dívida técnica. Ou, desde coisas como... A, a interface do usuário está acessando diretamente o banco de dados. Isso também é uma dívida técnica a nível de arquitetura. tá certo? Então, cada inserção de código, se ele não está em conformidade com o padrão, ou da linguagem, ou de engenharia de software, ele deixa uma dívida técnica. Beleza? Nós temos problemas de interoperabilidade. Que nome feio é esse. Não, o sistema ele estava preso em si. Ele não conseguia fornecer interfaces para comunicação externa. tá certo? Portabilidade. É, o sistema era autoacoplado demais. Então, ele não, ele não conseguia. Além de não oferecer é, API, ele também era complexo de fazer implantações de novas versões. Está certo? O ponto de segurança. No ponto de segurança. É houve uma demanda pelo uso de certificado digital na, no sistema OVT. A camada de segurança hoje na tributação é muito forte. E a gente precisava avançar ainda mais para colocar nas nossas operações diárias o uso de certificado digital. Certo? Por ser uma demanda atual e necessária. Tá certo? E aí, os outros itens também, desempenho, confiabilidade, eram demandas que o sistema com o passar dos anos, começou a exigir de melhoria, tá? Então, me apresentando, meu nome é Ian Justino, certo? Eu sou arquiteto de software da empresa Ivia, certo? Nós somos a terceirizada contratada pela SETE para desenvolver sistemas tributários para o Estado, tá certo? E manter sistemas tributários para o Estado. É, eu sou mestre em engenharia de software pelo IMD, tá certo? E estou atualmente trabalhando junto com a secretaria em desenvolver arquiteturas para sistemas tributários. Tá certo? Então, nós temos várias demandas e o que depende, o que demanda sistemas arquiteturais, eu estou envolvido junto com o time de desenvolvimento da Ivia para fornecer sistemas de melhores qualidades para o Estado. Beleza? Então, o que a gente vai falar aqui hoje? A gente vai fazer um relato dessa modernização do sistema UVT, tá certo? Utilizando uma arquitetura de microserviços, beleza? Só que isso traz uma série de questões, tá certo? O que é um, um IGOV? Certo? O que é um sistema IGOV? O que é um sistema legado? O que significa modernizar um sistema legado? Certo? Uhum. E o que é a arquitetura de microserviços? Então, esse tema traz consigo uma série de perguntas que eu vou tentar aqui desmembrar e passar para vocês essa visão. Tá? Então, vamos lá. Primeiro, o que é IGOV? Né? O, que a gente, o, que é, o que seria IGOV? Né? Então, IGOV é... Governo eletrônico é um conjunto de serviços de, e acesso à informação que o governo oferece por meio eletrônico. Então, basicamente, sendo bem generalista, IGOV é isso, tá certo? Então, é, é, o, é o governo dando acesso a informações por meio eletrônico, tá? Então, o que é um sistema IGOV? O sistema IGOV, ele é... Tá aqui, ó. É o um meio eletrônico em que um cidadão, a sociedade civil, tem acesso às informações governamentais. tá certo? Tem acesso a serviços governamentais. Tá? Existe um movimento desde a década de 90, com a, com a chegada da internet no Brasil, até os tempos atuais sobre IGOV no Brasil. A modernização do, do, do Estado brasileiro através das plataformas IGOV. A gente fala 90, 95, parece uma coisa distante, mas é muito recente. É muito recente. A história do governo eletrônico brasileiro é recente. Está certo? Então, existe aí uma necessidade enorme de novos conhecimentos, demanda de novos é, alunos que vão entrar no mercado, que venham também com essa necessidade de ajudar a avançar o governo, do, do, do que se refere... Ao governo eletrônico, tá? Então, o governo eletrônico, como é que é a visão da sociedade civil, tá? Então, para a sociedade civil, é muito simples. É como se tivesse um sistema disponível para fazer coisas. Mas da perspectiva de quem está no governo, trabalhando dentro do governo, e govs, eles são toda a infraestrutura e plataforma oferecida pelo governo. Então... Se para o cidadão houve uma revolução de como ele acessa, de como ele acessa serviços do Estado, para o lado do governo também houve a grande necessidade de se adaptar a, essa, a essas novos, esses novos tempos, essas novas demandas. Certo? Trabalhar com novas tecnologias, trabalhar com tecnologias de alta demanda, de alta escalabilidade. Tá certo? Até falar um pouquinho sobre os números que a gente tem aqui hoje, sobre o que, que a gente tem que lidar de informação, que é, são cases bem impressionantes do Estado. Então, a gente está falando de IGOV, sistemas IGOV. A gente está falando de que sistemas, eles tendem a se tornar legados com o tempo, tá certo? Cada dívida que você vai deixando no sistema é um cálculo a mais que você vai aumentando na sua dívida, certo? Isso é um, é um processo natural de sistemas. Eles ficam legados. Os, os, os sistemas legados de amanhã já estão sendo construídos hoje. Né? Então, o que é um sistema legado? Certo? Vamos lá. Quais são os, os aspectos do sistema legado? Primeiro, uma alta dívida técnica. Ele tem uma dívida técnica alta que precisa ser lidada. Né? É, os códigos não foram atualizados ao longo dos anos. Certo? Existe uma necessidade, uma preocupação muito grande de se manter a operação e nem sempre há o tempo necessário para modernizar todo o tempo. Isso é um trade-off, isso é uma escolha. Né? Então, eu estou lá mantendo a operação e em algum momento eu vou ter que pagar a dívida dessa operação que eu escolhi manter. Está certo? É, os modelos de software são focados no banco de dados e muitas vezes não no negócio. Isso é uma característica dos sistemas legados. Está certo? É, não possui separação, certo? contextualizada, Aderente ao domínio. O que, é que isso quer dizer, certo? Então, geralmente, o software está muito mais moldado à tecnologia do que, às vezes, a um problema. Então, é por isso que é preciso ter analistas que conheçam muito bem o domínio. Para que o software seja escrito para resolver problemas do domínio. E não só tendo aspectos tecnológicos. Tá? Não separa a interface do usuário dos servidores. Isso acontece muito que quem... É, acontecia muito, hoje em dia está mais difícil, mas quando alguém escreve um código que ele está acoplado completamente com a interface gráfica, tá certo? Então acontecia muito aplicações é, desktops, Windows, então as pessoas geralmente escreviam a lógica dentro daquele, daquele executável e ficava toda a lógica lá embutida no executável. E se você precisasse distribuir essa lógica, você ia pegar esse executável e sair distribuindo máquina em máquina. Máquina em máquina. Por quê? Porque a lógica estava acoplada à interface gráfica. Isso é uma característica de um sistema legado. Certo? E aqui existem algumas outras que são a questão de manutenção de estado é, e o uso de recurso no, no, desse software ocupando o, o recurso de máquina no servidor. Tá certo? Então, você tem ali, por exemplo, um processamento muito longo de arquivo. Alguém faz um upload de arquivo no site. Quem nunca passou por isso? Faz o upload e fica lá esperando. Tem processar. Certo? Então, sistemas legados tendem a não tratar isso de forma eficiente. Certo? Vamos lá. Certo? Então, o que significa modernizar um sistema desse? O que significa isso, certo? Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai usar uma coisa chamada, uma ferramenta da engenharia de software chamada reengenharia de software. tá certo? E o que é a reengenharia de software? Tá? A reengenharia de software nada mais é do que você tem um sistema existente, um sistema legado, e você quer chegar a um novo sistema alvo mais moderno com mais funcionalidades com mais qualidade então você faz o seguinte caminho primeiro você repensa o seu software é, você reespecifica aqui é uma licença poética tá porque não existe a palavra reespecifica tá porque isso aqui é uma tradução direta do inglês não é, é rethink reespecify e aí eu estou colocando para ter uma licença poética aqui então você reespecifica, você reprojeta e você recodifica o software, tá? Isso é reengenharia de software. Você sai de uma engenharia reversa para uma engenharia direta, tá certo? No final, você pode comparar as duas coisas, fazer uma equivalência funcional. Olha, o que funcionava aqui está funcionando aqui? A reengenharia tem que dar essa possibilidade para você, tá? Na prática, na prática, esmiuçando um pouco mais, o que é que você faz? Você sai de uma implementação, do implantação do sistema. Você sai descobrindo qual é o design do software legado. Você descobre quais os requisitos do software legado e você descobre o conceito do software legado. Então você sai da implantação até o conceito do software legado. Isso é engenharia reversa, tá? Na engenharia direta, o que, que a gente faz? A gente já sabe o conceito. Então, a gente faz o reconceito do projeto, do software. E vem seguindo. Ah, quais são os novos requisitos? Qual vai ser o novo design de arquitetura dessa nova solução? E aí você entra na nova implementação até chegar ao novo sistema. Então, esse é um processo completo de reengenharia de software. Certo? Foi por este processo que lá na SET nós passamos do ano 2015 até o ano 2016, 2017 para a entrega do VT. Tá? Então, é um processo que, quando bem encaminhado, quando bem conduzido, vai lhe dar o produto que você espera. Tá? E aí, vamos lá. O que é uma arquitetura de microserviços a gente estava falando lá ah, de, de reengenharia falou de sistema legado e aí o que de acho é microserviço eu já ouvi falar de serviço mas o que é um microserviço tá então eu vou tentar explicar microserviço começando por dizer o que não é um microserviço tá vamos lá então como é que é como é que se geralmente se constrói o um software é, ainda hoje. Como é que isso se faz? Você tem uma equipe de desenvolvimento, tá certo? você tem lá os desenvolvedores, analistas, arquitetos. Esses, esses desenvolvedores têm um ciclo de desenvolvimento e nesse ciclo de desenvolvimento eles vão desenvolver a pequenas aplicações e vão empacotar no final essa solução e jogar num servidor e vamos fazer a implantação em um servidor tá então existe um time em conjunto certo com vários papéis em cima de um mesmo recurso fazendo deploy de uma mesma entrega certo então esse é o, é, o, é o cenário comum certo de um de um desenvolvimento de software tá? Nesse modelo, o que é muito comum, não tem nada disso, você entrega um único pacote, certo? Um único, um único pacote de entrega. Esse, esse pacote a gente chama hoje, ele é chamado de monolito. Então você tem um monolito que você vai à implementação lá no, no servidor. Tá? A maioria das aplicações corporativas você vai encontrar ainda nessa arquitetura. E isso é um problema? Não. Não é um problema. Certo? Porque as operações, elas ainda se baseiam em sistemas que estão aí é, funcionando e atendendo os problemas da sociedade, tá certo? E atendendo os problemas relevantes. Então, não há nenhum problema de um sistema ser monolito. Certo? Agora, dependendo da necessidade do, da organização, você precisa, às vezes, adotar outros padrões arquiteturais. Tá certo? Então... Esse é o modelo de sistema tradicional monolito. No final de um ciclo de desenvolvimento, todos entregam um único pacote. Isso significa que, se um time de operação A terminou sua parte, ele precisa esperar o time de operação B para eles poderem compilar tudo num pacote só e publicar. Tem que esperar o final do ciclo para publicar, tá certo? Todo mundo tem que terminar para publicar. É o natural. Para falar de arquitetura de microserviço, eu primeiro tenho que falar o que é um serviço, tá certo? Então, a partir da década de 2000, com a necessidade da indústria de software disponibilizar serviços para o mundo exterior, além das fronteiras da, da corporação, tá certo? Foi criada uma arquitetura chamada arquitetura orientada a serviços, SOA. Por que, que ela nasceu? Existiam grandes aplicações, mainframes legadas, que mantinham as operações bancárias, as operações de, de governo, certo? Até hoje você tem grandes servidores, muito antigos ainda, não a infraestrutura, mas a sua parte toda lógica e de software, mantendo operações importantes do país. Tá certo? São softwares tão são, foram tão bem escritos, eles mantêm tão bem a operação que o custo de mexer nele agora é muito alto. Tá certo? É muito alto. tá Então, é, isso, é, isso também é muito comum. Só que o que acontece? As administrações e gestões precisam evoluir. Elas não podem ficar paradas no tempo. Então, o que se, o que se criou para responder essa demanda? Se criou uma arquitetura orientada a serviço. Eu crio um contrato ao redor de um sistema legado e faço novos softwares, faço novas camadas de, de aplicação se comunicarem com o legado através desse contrato. Beleza? Então, isso é arquitetura de serviço. Então, no final de um ciclo de desenvolvimento, o que, que o desenvolvedor está tá, tá se preocupando em fazer? Ele está se preocupando em desenvolver uma pequena parte de uma aplicação. E ele deixa contatos dessa parte para o mundo exterior. tá certo? Ele cria contratos para que o mundo exterior converse com aquela pequena parte dele. tá certo? Eu vou tentar fazer uma analogia para ficar bem claro. Imagine uma calculadora física. Uma calculadora física. Você é um cara desenvolvedor de uma calculadora física. Só que o seu software de calculadora física é o melhor software do mundo de calculadora física. E você quer ganhar dinheiro no mundo inteiro com seu software de calculadora física. Aí você percebe, poxa, o meu software de calculadora está preso dentro da minha calculadora. O que, que eu preciso fazer? Ah, eu vou extrair esse software de calculadora, vou colocá-lo na nuvem como um serviço e fazer com que minhas calculadoras físicas... Televisão, geladeira, é, automóvel, mesa de computador, se comunique com esse software. E agora todo mundo e qualquer device vai ter acesso ao meu software de calculadora super legal e o melhor software de calculadora do mundo. Beleza? Então, isso é um serviço. É você extrair de um lugar, extrair de um software, uma parte significante dele e deixar disponível através de contrato para que outros dispositivos, outros softwares tenham acesso a ele, tá certo? A, as organizações modernas hoje não existem sem serviços que sejam abertos ou serviços internos que se comuniquem dentro da, da esfera da corporação. O Brasil hoje, por exemplo, tem um grande exemplo de serviços que é importante para o Brasil demais. É a nota fiscal eletrônica o cupom fiscal eletrônico, tá certo? Esses são grandes exemplos de serviços em que moder vai modernizar a arrecadação e a fiscalização do Brasil. Vem fazendo isso já, tá certo? Então, graças a esses serviços disponíveis na web, certo, através do governo, um contribuinte, um emissor de nota fiscal, agora ele gera um pequeno arquivo dentro do seu sistema e manda para o governo dizendo... Que agora ele está fazendo uma venda, está fazendo a emissão desse seguinte tributo. De um SMS, por exemplo. Tá? Então, isso acelera todo o processo. Isso faz com que você diminua o custo de operação. certo? Essa modernização, ela vem ajudar. E é, esse é o propósito de uma arquitetura de serviço. Diminuir o custo de TI falar mais perto do negócio através de contratos, reaproveitar software, reuso, certo? Essas são os, esses são os grandes pilares da orientação serviço, certo? Beleza, então resolvemos todos os problemas do mundo com serviço, certo? Só que não. Por quê? Porque hoje as operações são muito mais rápidas. As empresas precisam responder rapidamente às mudanças do mercado. Elas não podem esperar para que a sua operação seja deprecada, entendeu? Que a sua operação fique atrás do seu concorrente, tá certo? Então, essa é a grande necessidade do mercado de hoje. As empresas e as corporações mais rápidas, elas conseguem ter mais chances de alcançar um público maior tá certo essa é o mundo moderno a competição moderna corporativa depende da agilidade das, das informações tá certo e aí o que aconteceu com isso as operações de desenvolvimento também mudaram tá certo em vez de eu pensar em construir uma grande rede de serviços eu vou fazer o que eu vou criar uma rede de microserviços. Tá certo? Qual é a vantagem de eu ter um microserviço? Distribuir minha operação de desenvolvimento. Então você pode pegar vários times de desenvolvimento. Com stacks de tecnologias diferentes. Certo? Especializadas em pequenos problemas. Para entregar software constantemente. Entregar software constantemente sem que precise esperar o fechamento de um ciclo de desenvolvimento. Se aquela pequena parte está pronta, se aquela pequena parte já está testada, se aquela pequena parte já é funcional, se aquela pequena parte já consegue fazer com que o meu negócio vá à frente do meu concorrente, então eu já posso publicá-la. Esse é o conceito de microserviço. Pequenos times de desenvolvimento, espalhados pelo globo ou não, certo? Certo? fazendo pequenas entregas em ciclos totalmente independentes, certo? Essa é a diferença de um microserviço para a arquitetura de SOA. A arquitetura de SOA ela é mais robusta, na sua corporativa, né? e o mundo não está não, não, não mais pronto para esse peso todo, ele precisa de agilidade, ele precisa de modernização, entendeu? Então, isso motivou as equipes de desenvolvimento também pensarem, né, em novas formas de entregar software de forma mais rápida, moderna, com qualidade, distribuída globalmente e em segundos. Isso só foi possível por causa de algumas revoluções. O nascimento, para quem está estudando agora, preste atenção. O nascimento do DevOps como área da, entre comunicação, desenvolvimento e o pessoal de operação. Quem é quem trabalha com infraestrutura? A parte infra, levanta a mão. Pode levantar, não tem medo não, cara. Você tá show de bola. E quem é que, é que trabalha no desenvolvimento de software? Tá ferrado. Vixe, vamos jogar cruz. <risos> vamos jogar pedra em você. Então, o que acontecia? Num cenário tradicional, você tinha operação de um lado e desenvolvimento do outro. No mundo moderno de aplicações, não temos tempo mais. Para isso, junta-se desenvolvimento e operações numa grande área chamada DevOps. Para quê? Para ganhar tempo. Ter agilidade na entrega. Não podemos mais perder tempo com burocracia na comunicação. tá certo? O desenvolvedor terminou o seu trabalho, comitou, enviou o seu trabalho para o, o, o, o servidor... Aquilo já está num processo automático que já vai trabalhar com a publicação automática daquela parte. certo? Sem intervenção de ninguém, sem a espera de ninguém. Esse é o mundo moderno de desenvolvimento de software. Tá certo? E micro ele tem um papel fundamental. Por quê? Porque quando eu isolo pequenas partes de negócio independentes, o que acontece? No sistema tradicional... Se alguém tivesse quebrado uma parte, vamos lá, passou por todos os testes, mas tem uma falha de software que subiu junto com todo o bloco de software. Se essa parte comprometesse toda a operação do sistema, o sistema todo parava, caía. No mundo de microserviços, não. Se uma pequena parte está falhando, todas as demais ainda estão funcionando. A operação da corporação não para. Só aquela pequena parte. Tá certo? Por quê? Porque isso é possível através de uma arquitetura distribuída. Agora, é o mundo só de flores? Não. Você precisa de gerência de configuração. Você precisa de, você precisa de, ter, de ter um time bem preparado para manter aplica várias aplicações rodando ao mesmo tempo. Antes você só tinha uma. Era muito fácil. Agora você vai ter 10 para manter. Tá certo? Então existe uma, uma maturidade do time... De DevOps, principalmente, nessa hora. Para monitorar e criar automações para implantar isso. Tá? Eu tenho muito orgulho de dizer que a gente na SET trabalha assim. Já nessa realidade. Muito orgulho de dizer que a gente já faz isso. Nós já temos automação, nós já temos time que consegue trabalhar de forma autônoma. A gente consegue subir pequenas partes de software antes mesmo de um ciclo ser concluído. tá certo? Tenho muito orgulho de dizer isso. Certo? Antecipei? Estraguei? Spoiler? Certo? Bom, então, no case da secretaria, o que é que a gente tinha? Nós tínhamos o sistema UVT, é legado, não é letado. <risos> certo? E o que, é que a gente fez? O sistema UVT, na verdade, ele foi transformado nesses pequenos contextos chamados microserviços. São pequenas áreas que são responsáveis por uma parte específica do negócio da secretaria. Tá certo? Uma parte responsável pelo cadastro fiscal, pela arrecadação, pelo parcelamento, pelo extrato, pela NFP. Certo? Então, cada pequena parte dessa é um software autônomo, independente, que roda nas, do seu próprio processo. Tá certo? Então... Esse, essa é a nossa rede de microserviços, tá certo? Como eu vim falar, relatar o caso da gente, eu vou falar, mostrar alguns números, certo? O sistema UVT legado, depois de muitos anos de operação, né, de manter no ar, de conseguir manter as suas operações no ar, ele terminou seus dias com uma dívida técnica de 267 dias de dívida técnica. O que significa isso? Significa que se um desenvolvedor, um único desenvolvedor, precisasse reescrever todo o sistema, ele levaria 267 dias. tá certo? Isso é uma métrica extraída do código legado. tá certo? Se a gente fosse calcular isso em dólar, quanto é que isso sairia? 107 mil dólares de uma pessoa fazendo isso. tá? Beleza? Ele tinha... 4.217 issues ou ordens de serviço para sua migração. Está certo? Quando a gente tentou de migrar, a dívida técnica do software caiu para 48 dias. E aí alguém pode perguntar: e ficou dívida? Ainda? Você escreveu tudo? Não ficou dívida? Lembrando uma coisa: quando você sai de um sistema legado, é impossível você não levar algo. É impossível você não levar algo. Porque existe parte da operação que é tão essencial que você não pode mexer naquilo. Se você mexer naquilo, você está morto. Você vai morrer. Não mexa. Então, são partes muito sensíveis, críticas do negócio em que você não pode alterar. Então, acaba indo algum legado. Isso é reengenharia de software. Não é Big Bang, não é destruir tudo e começar do zero. Tá? Mesmo assim, é uma queda substancial. Certo? E o custo de migração caiu de 107 mil para 19 mil. Tá certo? Isso aqui são números de extração automática. Tá certo? Então, a ferramenta que a gente utilizou, é, ela extraiu esses números para a gente. Então, a gente, é, ela é baseada em .NET. Então, a gente é, puxou essas métricas para saber, antes de migrar e depois de migrar, para saber quanto a gente tinha ficado a nível de dívida tá hoje a gente ficou assim o nosso código legado ele tinha 288 282 mil linhas de código tá certo quando a gente terminou de migrar a gente terminou com 247 mil tantos assim né mas como cada micro serviço é um projeto separado isolado então na verdade eu tenho um projeto de arrecadação com 43 mil linhas. Eu só preciso manter 43 mil linhas. Eu não preciso manter de todo de uma vez 282 mil linhas. É diferente. Está certo? Você diminui o seu custo, a sua manutenabilidade diminui, porque você rateou essa complexidade. Está certo? Sobre a performance da UVT depois da migração... Como estão nossos números, tá certo? Então, em janeiro, nós registramos 6 milhões de requisições na UVT. Nós tínhamos registrados 16 mil usuários ativos no sistema. O tempo de resposta médio de todos os microserviços foi de 268 milissegundos, certo? É um terço de um segundo, tá certo? De fevereiro até aproximadamente abril, se manteve o mesmo número de requisição, praticamente quase o mesmo número de usuário, o mesmo tempo. Em maio, um pequeno aumento de requisição e um salto no número de usuários. Ih, cadê? No final de maio, um salto de usuários. Está certo? E 216 milissegundos. Vou explicar por quê. Em junho... 11 milhões de requisições, 71 mil usuários e 200 milissegundos de resposta. O que, que foi isso? Certo? Aqui, a partir daqui, a gente começa a registrar pessoas se cadastrando na nota fiscal portuguai. Os números de hoje que a gente tem são 113 mil. Eu olhei hoje, são 113 mil usuários registrados na, na rede de usuários, dos nossos microserviços. Tá certo? Consumindo sistemas e serviços da Secretaria de Tributação. E aí, aqueles problemas que a gente tinha, quais foram as soluções que nós temos? Na manutenabilidade do software, a gente diminuiu a nossa dívida técnica. Na interoperabilidade, criamos o um repositório de serviços da SET. Da portabilidade... Nós criamos componentes mais fáceis de serem importados, tá certo? E diversificados. Podemos trocar de fornecedor agora, se a gente quiser, porque a camada de serviço, ela abstrai, né? O, o meu software que está rodando lá num, num determinado computador. Posso trocar um, servidor, um, um fornecedor de banco de dados, um fornecedor de cache, certo? Segurança, estamos adotando... Certificado digital em boa parte das nossas operações hoje na UVT. Muitas operações que antes não eram, não eram certificadas, agora estão sendo certificadas. Tá certo? Confiabilidade. Hoje, medindo, nós temos 99,21% de disponibilidade em nossos serviços. 99,21%. É muito alta a disponibilidade. Ou seja, se 100 pessoas fizerem requisições. 80% de uma pessoa vai ficar sem requisição. <risos> Quer dizer, 0,2% de uma pessoa vai ficar sem requisição. Certo? Então, porque... É, é, é uma disponibilidade muito alta, certo? Foi bem feito, foi bem escrito e está funcionando. Certo? Desempenho. Nós temos monitoramento em tempo real. A gente sabe o que as pessoas estão fazendo naquele momento na camada de serviço. O que, que elas estão mais demandando agora? É mais extrato? É, é mais autenticidade, tudo isso em tempo real, tá certo? E temos, estamos tendo a resposta satisfatória né, da nossa camada de serviço. Beleza? Então, essa é a nova cara da nova UVT, tá certo? Quem conhecia a antiga sabe como é que era, ela, ela foi modernizada, essa interface, tá certo? Nós temos o app da UVT também, para cidadã está lá na loja, vocês podem baixar o app, Tá? se precisar consumir serviços da secretaria. Nós temos também o nosso app da Nota Fiscal Potiguar, que ainda não baixou, não está registrando seu CPF, está perdendo a oportunidade de ser premiado, tá certo? De é, trocar por ingressos, de participar de sorteios, tá certo? E de bônus, fazer o controle de suas compras, né? notas de garantia. É oferecido isso também lá. E vão vir novos serviços ainda. Se você não baixou, não registrou, faça isso tá bem então é isso pessoal eu queria apresentar esse relato e espero que vocês tenham curtido e aí como tem cinco minutos eu gostaria de deixar algum tempinho para pergunta quem quiser fazer alguma pergunta você tá é olá meu nome é João Matias eu queria entender melhor... Como é seu nome? Desculpa. João Matias. João Matias. Eu queria entender melhor como foi calculado o esforço em horas naquelas métricas. Certo. Se possível. Você consegue utilizar ferramentas como o Sonar... Tá, tá, tá. Existe uma ferramenta chamada Sonar Cube, tá certo? Ela é, ela é mais, um pouco mais aberta. Então, o Sonar Cube, ele dá essas métricas nessas medidas. Essas métricas, elas são baseadas na ISO 23000. A é 23 mil, não né? é certo? Acabei juntando. Então, a, a métrica é Squal, certo? Então, ele vai lá medir a manutenabilidade do seu sistema e uma forma de fazer, deixar isso bem visível, é, adotado pela ferramenta, é isso. Ele dá a dívida em dias ou em dólar. Né? E aí, se você vai apresentar para o gestor, você apresenta em dólar. Né? Se você vai apresentar para o time, você apresenta em dias. Que é mais fácil de vender a ideia. Tá. É, só mais uma pergunta. É... Como foi calculada a confiabilidade também, de, de ter certeza, assim, 99.21? Bem, a gente tem na nossa infraestrutura, eu não, vou, eu não vou poder dar detalhes técnicos, porque existe uma questão de segurança, mas a gente tem ferramentas para mensurar hoje a, a nossa infraestrutura de servidores de máquina e o quanto está chegando a requisição lá, certo? Aí você já deve pressupor o que a gente usa. E a gente tem hoje também o um monitoramento ativo através de uma, de uma pilha anexada aos nossos microserviços que faz log constante de todas as requisições. Então a gente sabe lá o tempo que foi gasto numa requisição, de onde ela veio, extrai várias informações da requisição, tá certo? Para dar o time em a nível de aplicação. A gente tem monitoramento a nível de aplicação, a nível de infraestrutura e a nível de banco de dados. Então a gente junta essas três métricas e consegue chegar nesse cálculo. Não posso dar mais detalhes técnicos porque por questão de segurança. Opa. Boa tarde, meu nome é Érico. É, parabéns aí, amigo, pelo Opa, obrigado, trabalho. Né? Obrigado, Érico. É, eu, eu sempre carreguei uma dúvida comigo com relação a aplicações de órgãos públicos e, e aplicações privadas. Numa média, eu percebo que os órgãos públicos às vezes morrem no meio do caminho. Por exemplo... Aplicação da prefeitura de Natal, um aplicativo para os turistas, aí sai uma matéria bonita toda. Quando você vai lá, não tem nenhum aplicativo para baixar. Detran, enfim. É diferente de alguns aplicativos privados, que você vê uma estrutura mínima com uma coisa redonda, funcionando, eficiente. Né? O caso de vocês é meio que uma exceção. Até mesmo também, que para cobrar, o Estado é sempre bom e é eficiente. Né? E, mas, assim, qual seria o motivo principal? Será que porque no serviço público, o cara já está ali com o salário garantido, é, é diferente a motivação dele fazer algo acontecer, diferente de uma aplicação privada, que o cara sabe que o resultado vai beneficiar diretamente, o cara está ali com sangue nos olhos. Então, eu sempre tive essa dúvida, por que aplicações públicas, com raras exceções, como é a de vocês, né, não, não decolam? Eu não sei se eu fui claro na pergunta. Obrigado. Beleza. É uma pergunta bem difícil de responder. Eu vou tentar ser um pouco mais pessoal nessa pergunta, tá certo? Então, existe, primeiro, uma coisa. É, é a boa gestão dos recursos, né? Então, quando você tem lá é, uma administração empenhada em fazer o seu papel, seu devido papel para a sociedade, e faz uma boa administração dos recursos, ela consegue entregar grande valor para a sociedade. É isso que todo cidadão espera do governo. Eu... Posso dizer que eu tenho a sorte e tenho é, a capacidade de trabalhar numa administração que faz isso, que usa bem os recursos e consegue entregar valor para a sociedade. Então eu tive essa grande sorte e tenho esse prazer de fazer isso. Eu, como funcionário de uma empresa terceirizada para o Estado, fiquei muito surpreso em ver, eu, eu, eu quebrei muitos, muitos preconceitos que eu tinha em mente trabalhando dentro do governo, está certo? Então, eu posso dizer que é... isso é público, a gente sabe, infelizmente existe a boa gestão e a má gestão. Existe a má gestão tanto no setor privado quanto também no setor público. Então, bons gestores que estão preocupados em, gast... em usar bem os recursos do contribuinte para devolver a ele grande valor à sociedade, conseguem entregar grandes valores. E isso foi o que a gente fez, a gente está entregando grande valor para a sociedade. Beleza? Como cidadão, a gente só pode fazer o quê? Cobrar. Então, vamos continuar cobrando. Isso aqui é um retorno da dessa administração para a sociedade. Certo? É, eu queria complementar, dar um, um pouco da sua resposta. Eu sou Marísia, sou analista de sistema do governo do Estado. Uma das razões é que o, o governo do Estado talvez mude nessa gestão mas tem décadas que o Governo do Estado não tem política de informática pública. Cada secretaria, dependendo do recurso que ela tem, no caso é a tributação que tem muito recurso, ela contrata empresas, ela faz concursos e tem uma equipe boa. Tem secretarias que não tem nenhuma pessoa da área de tecnologia, então você não tem uma política central do Governo de informática. Então a tecnologia... Cada órgão, cada secretaria faz, para no meio, termina ou não implanta. Não tem orientação, não tem regras. Não... Entendeu? Isso já tem vários, já tem décadas que é desse jeito. Desde o governo Garibaldi, que desmontou a empresa de informática e de lá para cá não tem política. Olá, é, meu nome é Baezinho. Na verdade, a pergunta é simples. Ele já tinha feito as perguntas que eu ia fazer. Como é o nome? Desculpa. Baes. Ah, Baes, ba Conhecido Baes. Famoso ba <risos> é Na verdade, era só. Eu gostaria de saber se repetir o nome da ferramenta que você utilizou para fazer a métrica. Nós usamos duas ferramentas, tá? Eu vou falar da ferramenta a nível de aplicação, que essa não é problema nenhum de dizer. Que é, a gente usou inicialmente o Sonar Cube. Certo? Foi a nossa primeira métrica. Certo? Só que isso é na Cube, para questões acadêmicas, e eu estava fazendo mestrado na época, é, enquanto eu estava tocando esse projeto, ele sofre algumas críticas da comunidade científica. Porque ele, o que ele chama, o que ele grita como sendo algo tão emergencial, às vezes não é tão emergencial assim. Então, a gente adotou uma outra ferramenta chamada Ndepend, Ndepend, que é uma especializada para .NET, está certo? Então, essa é especializada para a .NET, a gente usou sobre a, a, os nossos microserviços. E aí, ela foi mais eficiente, ela tem um, uma, uma curacidade melhor dos problemas. Beleza? Então... É a última pergunta, tá, pessoal? Aí, quem quiser, pode me procurar aqui no canto do, do palco, que eu vou estar à disposição para conversar com qualquer um, tá? É, boa tarde, meu nome é Leandro. Boa tarde, Leandro. É, eu queria tirar uma dúvida a respeito do, dessa divisão de microserviços. Como é que você pensou, é, visto que você tem vários sistemas, eu acho que na monolíticos, né, quando você começou a, a criar, e não sei se você poderia revelar assim as questões de tecnologia que você utilizou para fazer é, essa adaptação, né, de sair de, de um sistema crítico, que acredito eu que é, você teve que refazer, eu acho, que as regras e aproveitar, por exemplo, um banco... E criar requisições REST, botar uma tecnologia de front-end lá na frente para poder é, reaproveitar. Eu achei que criou também várias interfaces mobile para poder criar esses aplicativos que você mostrou. Assim, falar um pouco da parte técnica. Acho que seria mais importante para mim. Beleza. Eu vou limitar em alguns tags que eu posso falar, porque alguma coisa já é domínio público, outras nem tanto. Certo? Mas, então, assim, como quebrar o monolito em microserviços? Para a secretaria... Na Secretaria o foi muito fácil porque, a nível de negócio, a Secretaria já tinha um mapa muito bem definido é, dos seus serviços. Ela tinha já, um, o que eu posso dizer, um, um inventário dos seus serviços muito bem esclarecido já. Eu fiquei muito feliz quando eu comecei a ser, fui ser arquiteto e caí nesse projeto de chegar e encontrar um quadro na Secretaria. Eles tinham um quadro na parede que já separava todo todos os contextos da secretaria em partes bem específicas, dizendo qual era todas as suas dependências. É lógico que quando você está fazendo uma reengenharia de software, você precisa voltar para o software legado e tentar verificar se isso corresponde à realidade atual. Certo? Então, a gente dividiu, aproveitando já um conhecimento prévio da própria secretaria e fazendo a validação disso no código fonte legado, a engenharia reversa. Tá? Então, eu acho que isso responde à questão de como a gente quebrou lá, tá? Foi utilizando o conceito de contextos delimitados, mas isso já estava bem feito lá. A outra parte é sobre stack te tecnológico, eu vou falar da parte de back-end API. Então, a gente usou o REST como, como protocolo, HTTP, certo? REST. E a gente usa é, .NET como, como nossa, nossa parte de back-end de API, certo? Então, essa parte back-end a gente usou .NET Framework, usando toda a parte de, de, de API. A gente usa .NET Core, já que consegue publicar também servidores Linux. Tá? E usa REST como camada de, de API. No front da aplicação web também pode se falar, porque é muito fácil você descobrir. Mas a gente usa lá Angular, no front. Beleza? Então, eu só posso chegar até aí. Beleza? Então, essa foi a outra pergunta. Mais uma vez, obrigado, pessoal, agradeço, espero ter respondido a algumas questões e me coloco à disposição de vocês. Viu? Valeu.